Serra Dourada, SBT, retransmitindo pela TV Sudoeste, em Jataí tá também. E através também do rádio, minha gente, Difusora FM de Tumbiara E também ao Vivaço, também pela Rádio de Goiatuba, Rádio Sempre FM. Estamos ao vivo para você acompanhar o Real Cap, o maior realizador de sonhos do Brasil. Ao meu lado, Jota Sobrinho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Taira Cristina, bom dia a todos no estúdio, bom dia a você em casa, onde quer que você esteja, olha, a partir de agora... Fortes emoções, prepara aí, é o Real e a marca da sorte Com certeza, Eu também quero trazer o bom dia delas, as nossas garotas da sorte Bom dia, Brandinha, bom dia, Bruna Bruna Vamos juntos nessa emoção desse domingão, 21 de agosto, minha gente Edição 318, promete, promete a sua mudança de vida, Jota É verdade, Taera Cristina, promete, promete demais Vamos lá então, preparar aí para você conferir a premiação de hoje, veja aí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 Então prepara aí, hein, para fortes emoções. É o seu Domingão aqui, o Real Cap. Deixa eu aproveitar, tela tá, Cristina, para dar um bom dia também ao doutor Danilo Lira, nosso auditor. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, J Sobrinha. Tudo em conformidade, o sorteio do Real Cap está autorizado. Aos meninos aí da TI, bom trabalho. Deixa eu cumprimentar o Orlando e o Jonathan. Tudo bem, pessoal? Bom trabalho aí, viu? Muito bem, gente! E agora simbora! Simbora começar essa festa garantida! Daqui a pouquinho a gente vai ligar pra você, dando essa super notícia que você é um dos nossos felizes ganhadores, hein? Mas vamos embora! Vamos ao primeiro prêmio de hoje! Antes, vamos saber... Quem ganhou aí na semana passada. O primeiro prêmio, 10 mil reais. Foi ele, feliz ganhador, Joselino Pereira da Silva, de Goialândia, com Real Cap número 0131646. 646 Nós estamos em Anápolis, onde saiu mais um ganhador do Real Cap E desta vez é o ganhador do primeiro prêmio, seu Joselino, que comprou o acreditou. Joselino, a primeira vez que eu compro o Real Cap? Eu tenho várias vezes, é muito tempo. E ganhar, é a primeira ou é a segunda vez? Segunda vez. Olha aí, então o senhor é sortudo, pé quente, né? Vai começando agora, né? Tomara que não para não, né? E o que, que você falar para esse povo que está nos assistindo? Pode acreditar. Compra, que é verdade. O Zé Lenzão comprou aonde? Comprei na banca do Marcinho, na Praça Bom Jesus. Não. Olha que sucesso. Está aqui na nossa sede pé quente para receber o cheque das mãos dela, Dani Vendedora Pequente, passa o cheque pra ele. Seu Joselino, levanta pra cima. Porque o senhor ganhou, ganhou, ganhou, ganhou. Real Cap, credibilidade e confiança. A marca. Sorte!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 É isso mesmo, essa mega bolada de 10 mil reais, ela pode ser sua, hein? Pode ser sua, pra você mandar de vida, pagar aquelas continhas, né, gente? É Deus que olha. Mas olha só, já quero pedir aqui as nossas garotas da sorte, já colocarem no Globo da Sorte as nossas dezenas da sorte, porque a festa garantida vai começar. Agradecer Galpão 21 pelo look de hoje, o vestidinho aqui sensacional, amiga. Obrigada, Nadia aí, também a Flavinha. E Jotinha, pra quem que vai o Bom Dia, os nossos pontos de vendas autorizados? O era tá aqui em Goiânia... No setor Pedro Ludovico. E lá você encontra o Real Cap na Banca Rocha. Olha o Niltinho Variedades. É, Banca do Batata, super gente boa. O setor Santa Rita, Taera Encontra o Real Cap, Banca Santa Rita, é, Revistaria União, é, Cabine do Edson, enfim, os quatro cantos desse Estadão de Goiás. Com certeza, você encontra o Real Cap, aí minha gente? E você também quer ser um de nossos revendedores, entre em contato com a gente, não perca tempo. Venha melhorar sua renda, hein? Abraço também aqui a Rádio Líder FM, lá em Rio Verde, também parceiro Real Cap, e também a Rádio Ouro Branco em Santa Helena. Grande abraço a todos que estão aí acompanhando o Real Cap em Jataí onde você encontra o Real Cap. Olha só, Comercial Paula, Conveniência Quigros América, América Variedades e Atacadão Atacarejo em Jataí você encontra a Real Cap a Marca da Sorte. Muito bem, Tayara, a... continua aqui em Goiânia, na Vila Brasília. Ah. Você encontra o Real Cap lá na Casa do Pão de Queijo Lanchonete Empório Mix. Conveniência, bebidas. A região metropolitana até bem, Trindade, em Senador Canedo. Falando em Senador Canedo, se ah. encontra o Real Cap do supermercado, nova opção, nova morada. É isso aí. Vamos embora, gente. É o primeiro prêmio, só está começando nessa manhã de domingo. Chama, chama, chama, chama, chama. Que ela vem, que ela vem. Bora. Vamos começando muito bem assim, minha gente. Vai marcando 14. Olha o 14 aí no seu Real Cap, a marca da sorte. Bom dia, com alegria. A moçada do Facebook vai marcando 25. Olha o 25 aí, gente. Você acompanhando ao vivo pelo nosso site. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai marcando 23. Olha o 23. É o primeiro prêmio. Só tá começando. São 10 mil reais. É Didi no bolso. Vai marcando 8. Olha o 8. Olha o 8 aí na sua telinha. Alô, Casa de Apoio São Luís. Vai marcando 26 Olha o 26 aí, meu povo Marcou o 26, marca também agora Com muita emoção o 34 Olha o 34 aí na sua telinha Vai marcando 34, minha gente Marca também o 51 Olha o 51 aí Chama, chama que ela vem Real Cap é tripla chance E agora você vai marcando 49 Olha o 49 aí E a promoção leve 2 e pague 1 um, Super continua, meu povo Então vai marcando 9, olha o 9 Olha o 9 aí na sua telinha Marcou o 9? Então comemora Porque você vai marcar o 42 Olha o 42 aí, minha gente Olha o 42 Vai marcando também o 30 Olha o 30, olha o 30, olha o 30. São 10 mil reais Já vem imaginando você com essa bumfumfa, hein? Marca também agora 48 Olha o 48 aí, gente É muita emoção, é real cap É a marca da sorte, vai marcando 10 Olha o 10 Olha o 10 que você queria, marcou o 10, marca também agora, vai marcando o 31, olha o 31, daqui a pouquinho vamos ligar para você, dando essa notícia maravilhosa, são 10 mil reais e agora você marca 21, olha o 21 aí minha gente, cadê a moçada do Instagram, o Instagram do Real Cap, Real Cap ponto oficial. vai marcando o 13, olha o 13, olha o 13 aí na sua telinha, marcou o 13, marca também o 59, olha o 59 aí, pessoal na panificadora Pão Dourado, Tomando aquele cafezinho, acompanhando o Real Cap E agora você marcou 4 Olha o 4 aí, Carlinhos Sabino Alô, Silésio, chama que vem Vai marcando 7 Olha o 7, olha o 7 aí na sua telinha Alô, DJ Favinho, Vendedor Pé-Quente Vai marcando agora o 43 Olha o 43 aí Olha o 43 aí que você queria Marcou 43? Marca também o um. 1 Olha um, olha um aí, a moçada de Catalão alonando o ambulante, vendedor fequente do Real Cap, marca 41. Olha o 41 aí, meu povo É muita emoção Chama que vem a sua mudança de vida Então vai marcando o 40 Olha o 40 que você queria Marcou o 40? Então comemora Vai marcando também o 33 Olha o 33 aí, minha gente Marcou o 33? Marca também agora com muita emoção o 20 Olha o 20, olha o 20 Cadê a equipe do bronze? Alô, Quirinópolis. Chama que vem, marca 5 Olha o 5, olha o 5 que você queria, marcou o 5 vai marcando também agora o 50 olha o 50 aí na sua telinha alô Canelinha Pé Quente alô Paulinha, moçada de tumbiara alô Aline, vai marcando o 24 olha o 24 aí minha gente marcou o 24, sensacional você marca também bem agora 56, olha o 56 aí na telinha, marcou 56 marcou em cima, marcou embaixo, marcou no meio marca até bem agora o 35 é isso aí, Taera, amanhã cheia de emoção, valendo aí o primeiro prêmio 10 mil reais, já foram 30 dezenas sorteadas, a partir de agora o coração já acelera e muito mais, né Tayara? Com certeza, minha gente, 10 mil reais assim, hein? Pensa oh. que tu dão. E já tem 3 Real Caps aguardando o grande momento. Já foram 30 dezenas sorteadas e agora você marca o 12. E foi no 12 nessa manhã de domingo que só tá começando. Olha. E agora você marca 60. Muito bem, já tem 4 Real Caps aguardando, viu, Tayhara? Eita, coisa boa. Marcou aí, minha gente? Marcou os 60? É muito, é muita emoção. E agora você marca 52. Olha o 52 aí na telinha. Opa! Opa! Opa! Primeiro prêmio, quem será que leva, pra onde vai? Onde será a festa garantida, hein, pois é, Jatinha? Hein? Aonde? Realcap é o 0015 280 0015-280. Quem é que leva? Pra onde vai? Isso. Vai pra Dalva Carneiro de Itumbiara Comprou da Paulinha Pé Quente e ganhou com o Real Cap de brinde. Alô, Dalva Carneiro de Itumbiara Parabéns! Você acaba de ganhar 10 mil reais! Tudo bem, Dalva? Parabéns aí, hein? E a menina Pequete aí, né, Tera? Espetacular, Isso. sensacional. Gente, agora eu quero despertar a sua atenção, você que está aí assistindo o Real Cap. Essa emoção forte já avisa para a vizinhança, para os amigos, para os colegas, os familiares. Sabe por quê? Que eu quero apresentar a premiação da semana que vem. Tá show, tá demais, gente. Vamos conferir comigo, bem pertinho. Vamos lá, então. Aumenta o volume do seu televisor aí. A premiação da semana que vem. Para fechar o mês de agosto com sucesso absoluto, o Real Cap traz muito dinheiro nesta edição. Domingo, 28 de agosto, são 150 mil reais em prêmios. Tem 10 mil reais do primeiro ao quarto prêmio. No quinto prêmio, são 80 mil reais. E mais, 20 giros de 1.500 reais cada. Compre pelas nossas plataformas, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais ou combo da sorte. Você compra 10 e leva 20 Real Cap por 50 reais. É tripla chance. Ajude a Casa de Apoio São Luiz. Gente, olha, quando vocês compram Real Cap, vocês ajudam a Casa de Apoio São Luiz. Isso para nós está sendo muito bom. 150 mil reais é a premiação do próximo domingo. Real Realcap, realizando sonhos, mudando vidas. A marca da sorte. Credibilidade e confiança, minha gente Olha só essa mega premiação para o próximo domingo E você não pode ficar de fora Mas de jeito nenhum, minha gente QR Code já está na ponta da tela Para você já colocar o celular em modo foto E já garantir o seu real cap para o próximo domingo Ou se não, pode baixar aí, ó, adicionar a gente no WhatsApp E comprar seu real cap também Olha só essa mega premiação São 10 mil reais no primeiro ao quarto prêmio É uma mega bufufa, minha gente 80 mil reais só no quinto prêmio imaginando. o que você faria com essa grana toda, hein, gente? Olha só que Dudão, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? Quer dar uma entrada numa casa? Quer comprar um carro? Pagar aquelas contas, a viagem? Eita, minha gente! Então não perca tempo, não. Garanta já seu Real Cap, a marca da sorte, nossos pontos de vendas autorizados, plataforma digital também. E é o nosso. Você pode comprar pelo aplicativo, nosso site, o WhatsApp. E também tem o combo da sorte que é o maior sucesso, né, Jorge? É o maior sucesso, Taira tá, Cristina. Tá demais, olha, você em casa, no trabalho, você no comércio, enfim, não tem outra coisa a não falar o combo da sorte. Por isso que eu quero mostrar pra você. Você vai comprar 10 e vai levar mais 10 apenas por 50 reais. Vamos ver, é o combo da sorte aí. Vai no ar. Você já comprou o seu Real Cap desta semana? Pega essa dica. Quer ter muito mais chances de ganhar no Real Cap?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 Mudando vida, a marca da sorte, tá aí, então, gente, acredite, você tem tudo pra levar, hein? Agora eu quero falar da Riscadinha do Cerrado, que tá também fazendo muito sucesso, você pode levar lá. Olha, tem dinheiro, tem moto, tem, tem carro, tantão de prêmios pra você na Riscadinha do Cerrado. Tá na tela. Essa é a Riscadinha do Cerrado, nova edição. Tem tomando a, baseira, a arara azul, a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 Gente, lembrando que você pode acompanhar a Riscadinha do Cerrado também no Instagram que é riscadinhadocerrado.oficial é o maior sucesso, é a maior alegria a família inteira olha só que maravilha, essa nova versão da Riscadinha do Cerrado tem a João de Barro e também a Araguaia que é dupla chance e custa apenas 5 reais muito mais chances para você ganhar e a premiação tá demais nessa Riscadinha, tem até casa minha gente tem carro, é a trilha de pesca essa Araguaia também tá show de bola e detalhe, tem também Vem aí, o Tamanduá. É, tem arara azul aí para você já garantir a sua riscadinha do Cerrado. Então não perca tempo, seja um de nossos revendedores, entre em contato com a gente. Olha aí, ó, tem o nosso site também para você entrar em contato. Então venha fazer parte da família Arriscadinha do Cerrado, que é o maior sucesso. Boa, é isso aí, Tayara. Vamos seguir? Vem aí o segundo prêmio de hoje. Mas antes, vamos ver quem ganhou na semana passada. O segundo prêmio, 10 mil reais. Foi ele o feliz ganhador. Cláudio Lúcio Malvina, de Quirinópolis, com Real Cap número 0414-788. Olá, pessoal! Olá para você que tá O Segundo prêmio, 10 mil reais aqui da Quirinópolis. Tinha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas vamos provar o contrário para você, porque o Claudio é a segunda vez que ganhou. E dessa vez. 10 mil reais, gente, olha que maravilha, Cláudio, o que é isso? Uma vez, cara? É, graças a Deus, primeiramente, né? E a gente também agradecer o trabalho de vocês, das meninas que fazem todo esse trabalho oh, nesse e a gente tem que dar os parabéns, e além de tudo, a gente compra só participar, e ah, a gente ganhar, também o dinheiro que a gente Ô, oh, que bacana, parabéns, parabéns. como você, você, você é, ficou sabendo que você ganhou o meu É meu avô que me informou, porque meu avô fica na casa dele, sim eu cheguei lá e falou, Cláudio, parece que você foi sorteado, mas só que ele tem uns 96 anos, quem falou mesmo, tomou com o mundo, que lasso, Olha que aí a noite passou mais uma amiga, a amiga minha e avisou também que eu tinha ganhado, viu? Achei que, que era brincadeira, necessário. Que era brincadeira, Brincadeira é de novo. Não <risos> de novo de pessoal aí que tá conectado com a gente, pessoal que tá assistindo o meu carro hoje, que ainda não compra. Ah, você, tá você cara, Não cara, tem que comprar. É comprando vai ganhar. Comprar uma ali que você vai ser premiado, um, duas, três, quatro, seis. Quanto você puder comprar, pode comprar, que é a chance de Acredite ganhar. Acredite comigo. Meu Deus né? Tá vendo que aí, é, gente? Vendedora pé quente do meu lado, Maria representando a equipe do bronze. Maria, convida esse pessoal pra comprar tá tá o dado. Pé quente. Bronze, pé -quente. Mas pelo que é que é tá espelho comigo. É, é pé quente. Vamos pagar ele então? Vamos pagar, pagar ele? Vai, Porque ele ganhou, minha gente, 10 mil reais uh, uh, A canada da Sorte. É o cabelo demais! O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais! Eita, coisa boa, mais 10 mil reais pra você, minha gente, pra você que comprou o um Real Cap em nossos pontos de vendas autorizados pelas plataformas digitais. Muito boa sorte pra você, hein? Meninas, vamos colocar as dezenas da sorte no Globo da Sorte, vamos fazer mais uma festa garantida, mais uma vida mudada, né, Jotinha? É verdade, né? E o Théria. pessoal encontra onde o Real Cap, Olha, já? em Santa Helena, vamos ah. falar isso. Ali não, no sudoeste goiano, Santa né? Santa Helena, tem a Patrícia Barbo Que a Patrícia, Chico. você falou da Ouro Branco agora há pouco. Isso. Exatamente. Em Santa Helena você encontra o Real Cap na Altas Horas, bebidas geladas. Encontra também no Mini Preço Mercearia, na Farmácia do Caio e ainda no... Fato Rodrigues e sem é Santa Helena. Hein? É Santa Helena, grande abraço ao Delcinha, todas de Santa Helena, a Tainara também. Gente, olha só, você que é de Buriti Alegre tem ponto de venda autorizado Real Cap, essencial perfumes, mercearia Moreira em Araporã também. Império Variedades, não fique de fora, garanta já seu Real Cap, minha gente, credibilidade e confiança, Jota. Em Maurilândia, alô pessoal de Maurilândia, bom dia. Lá você encontra o Real Cap na, no Impacto Som e escritório de bebidas Atila em Turvelândia. Muito próximo ah. ali de Maurilândia, no Cop Tour, ao lado da lotérica em Oruana. Você encontra no Bar Recanto dos Amigos do senhor. El, que é que a gente boa demais. Ah, de aproveitar também. Você Sim. que mora aí em Cachoeira Dourada, minha gente, você encontra o Real Cap na banca Raeli também, o Real Cap, a marca da sorte. Simbora! Simbora! Vamos ao segundo! Vambora, ao São segundo. 10 mil, 10 São mil reais, 10, minha 10, gente! 10, é quintinho bom Bolso! É no bolso. Chama que vem. E já saiu aí o 12 para você marcar o seu Real Cap. É o 12, é o 12. Do seu Real Cap marca aí, é o segundo prêmio valendo 10 mil reais, gente. Imagina esse dinheiro no seu bolso 12, Marcou. 49 agora, marca o 49, vai marcando e comemorando 49 na sua manhã de domingão, bom dia, bom dia com alegria, tá valendo, marca o 10 agora, o 10 tá aí ó, pra você marcar, marca o 10, marcou, já subiu aí no clube da sorte o 10 e você vai marcando, agora tem o 17, marca o 17 do seu real cap, é a marca da sorte, tá mudando vida, é o real cap fazendo a diferença, então tá, marcou o 17, agora tem o 37, marca o 37, vai marcando, vai comemorando, vai sentindo essa emoção, 37, marcou, agora tem o um 25, marca o 25 do seu real cap, é a marca da sorte, é o 25 aí, marca, vai comemorando, vai sentindo essa atmosfera, vai sentindo essa emoção no ar. Já tem o 26 é a sequência. Marcou 25, agora é o 26. Marca o 26, já subiu do globo da sorte, o 26. Marcou 26. Agora tem um 56 para você marcar também. Marca o 56. As meninas ali, ó, aí mostrando para você. Agora tem o 28. Marca o 28. Marcou 28, 28. Vai marcando, vai marcando. É a sua manhã de domingão, gente. Agora já tem o 15. O 15 para você marcar também. Marca o 15. Marcou 15. É o segundo prêmio são 10, 10 mil reais pra você é dinheiro Olha só, 34 agora pra você marcar Marca o 34, vai marcando Pode marcar no meio, em cima, embaixo É a tripla chance, é chance demais Agora tem o um 6, marca o 6 Já subiu no Globo da Sorte o 6 Vai marcando aí, vai sentindo A emoção batendo forte, agora tem o um 7 É uma sequência também, né? Aí você marcou o 6, agora marca o 7 E vamos marcar agora o 45 O 45 do seu Real Cap. Já subiu no Globo da Sorte 45 Vai marcando, agora tem o um 59, 59 Se... 59 pra você marcar também Marque o 59, marcou, é o 59 aí Agora já tem o um 40, marca o 40 O seu Real Cap, é a marca da sorte Mudando vida e vai mudar a sua, e vai mudar a sua vida também Marcou o 40, agora tem o 23 Marca o 23, o 23 tá no seu Real Cap. Então marca Aí agora tem um 41 para você marcar também Marca o 41, já subiu do Globo da Sorte O 41 e você vai marcando, já tá na tela Marcou o 41, agora tem um 11. o 11 Marca o 11 do seu Real Cap. É o Real Cup a marca da sorte no seu Domingão Marcou o 11, o 11 aí na tela Agora tem o 24. É o 24 que você estava esperando? Então marca aí, ó. Olha o 24 aí, ó. Marca o 24, agora já tem o um 36. O 36 que o seu Real cap também já chegou. Chegou, chegou chegando, hein? É o 36 aí, agora tem o 3. Já apareceu, já subiu no globo da sorte o 3. E, já, e você já marcou aí e já abriu aquele sorrisão. Isso é que interessa, que interessa né, gente? Agora o 3, então o 42. Marca o 42, já apareceu também o 42. Marca o 42, já tem o 29 também para você marcar. Marca o 29, vai marcando e comemorando. Tem o 29 aí. Marcou o 29, agora tem o 27. O 27 para você marcar. Haja emoção, amigo. Esse é o Real Cap, a marca da sorte. Tem o 52 também que já apareceu na tela. O 52, então marca. Marca o 52, está na tela. O 52 já subiu no Globo da Sorte. 43, marca também. O 43 aí, a marca, a marca da sorte. É o 43, marcou. Já tem o 60 também para você marcar. Marca o 60 na sua manhã. O domingão está demais. Com você do lado, com você aí. Agora tem o 13. 13, marca o 13. Tava esperando o 13, então marca o 13 Marcou, marcou, que bacana Agora tem o 21, é o 21 que chegou, Tayhara Coisa boa, Jatinho, olha só, gente Bom dia pra você que chegou agora, é o segundo prêmio Já foram aí 30 dezenas sorteadas E a qualquer momento vai ter festa garantida aí, hein? É festa, é festa, é festa, é festa Agora tem o 53, marca agora o 53 Marcou, já tem o 53 pra você marcar, Tayhara e agora já são dois Real Caps aguardando ansiosamente. Acelera, coração. Já tem o 8. Marca. Marca o 8 também. Marca o 8 aí. Marcou 8? Marca o 8. Então já tá aí na tela o 8 para você marcar. Já subiu também o 58. Marque o 58. Marcou o 58. Vai marcando. É, e agora já são três. Três Real aguardando a mega bolada de 10 mil reais. Dayara o coração já acelera aí. Com certeza. Emoção forte, né? E tem um, um para você marcar que já apareceu aí, ó. Marca o um, marca o um, vai marcando, vai comemorando. aí já emoção, marcou um, marcou, então tá aí, ó. Agora o é um 54 pra você marcar no segundo prêmio. Tem um 54, era E agora já são cinco Real Capis aguardando aí o segundo prêmio desta manhã. Já subiu um do Globo da Sorte, o um 44 pra você marcar a emoção, tá forte É o um 44 aí, Tayhara E agora já são 15, gente 15 real capes aguardando a mega bolada de 10 mil reais Que que é isso, que que é isso É emoção, a flor da pele Agora tem o um 46, marca o 46 É o um 46, é ele É o um 46 Opa! Opa! É o um 46, Tayhara Festa garantida, não é? É festa, é festa dois felizes ganhadores Vamos dividir essa mega bolada São 10 mas, hein, hoje, hein? Pensa que tu Vamos dá. lá, o primeiro é o certificado 0841 354. Será que vai pra ele ou vai pra ela? Pode falar, Tayra, fica à vontade. Quem é que leva, Jatinha? É o Divino, Divino Pereira de Souza de Caldas Novas. Comprou o combo da sorte e ganhou o Real Cap aí, minha gente. Ele é um dos ganhadores do segundo prêmio Divino Pereira de Souza, Caldas Novas, Águas Quentes. Aguas quentes, Taira. Ele gente... vai dividir com quem, Jatinha? Okay. A gente fala sempre que o Combo tá fazendo muito sucesso. Ele vai Isso. dividir com quem? É o 0, é, 062, 104, vamos lá então Ele vai dividir, dividir com quem? Com quem? Com a Simone Marques de Freitas de Santa Helena Lá do bairro Arantes Comprou da Patrícia Bartutico e Pequete, a Patrícia A Patrícia comprou o combo também, combo a Simone também. Olha só que ei, maravilha Parabéns, Simone Dois felizes ganhadores aí que vão dividir essa mega bolada de 10 mil reais É festa garantida É festa, é festa, é festa da sua mãe de domingão, gente E aí, preparado para a premiação da semana Semana que vem, então prepara, já comenta com todo mundo, já prepara para sentir essa atmosfera. Veja aí a premiação da semana que vem, veja aí. Para fechar o mês de agosto com sucesso absoluto, o Real Cap traz muito dinheiro nesta edição.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 150 mil reais é a premiação do próximo domingo. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. A marca da sorte. Realizando sonhos e mudando vidas. É o Real Cap, a marca da sorte. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, hein? Você sabe que é coladinho com o Real Cap, tem o um alfabeto premiado, que tá um grande sucesso, tá demais, né, gente? Você sabe como que funciona? Vamos conferir comigo? Então vamos lá. Alfabeto premiado, veja aí.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 Alfabeto Premiado. A sorte em suas mãos. Mais um produto com a garantia do Real Cap. Vocês viram aí? A sorte em suas mãos. E você pode comprar o Alfabeto Premiado em todos os pontos de venda aí, tá certo? É daqui a pouquinho coladinho no Real Cap com a apresentação do Rodrigo Barbosa. Mas agora é hora do terceiro prêmio, mas antes vamos ver quem ganhou do terceiro prêmio na semana passada. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador, Edivaldo Batista dos Santos de Anápolis, com o Real Cap número 0130-562. É regional Pequente regional Anápolis, mais um ganhador e desta vez o ganhador do terceiro prêmio, Edivaldo Batista, que comprou, acreditou, ganhou no terceiro prêmio do Real Cap, senhor Divaldo, é a primeira vez que você comprou o Cap? Não, tem uns quatro meses. Quatro meses e já ganhou 10 mil? Que bom, né? Graças a Deus. Fui bem, bem empatado. Comprei de presente do meu menino. Seu Divaldo, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Não, é do meu menino. Eu comprei pra ele de presente, o aniversário dele no sábado. Aí eu passei na banca e comprei. Você vai passar o dinheiro pro seu menino? Meu filho. Que bom, hein? Olha, e o que, que o senhor fala para esse povão que está nos assistindo agora, senhor Edvaldo? Pode acreditar que vem mesmo, uma hora chega nas suas mãos. E nós estamos... Sem Deus. E nós estamos na nossa sede pé quente, a nossa vendedora pé quente, Dani. Passa o cheque para ele, Dani. Olha que beleza. Senhor Edvaldo, levanta é para cima, porque o senhor ganhou, ganhou, ganhou, ganhou, ganhou. Real Cap, credibilidade, confiança, a marca da sorte. O terceiro prêmio de hoje são 10 mil reais. É isso aí, gente. É mais uma mega bolada de 10 mil reais pra você que comprou seu Real Cap e a marca da sorte. Meninas, vamos colocando aqui as dezenas da sorte no Globo da Sorte. E lembrando que você encontra o Real Cap e a marca da sorte em Anápolis, sabe aonde, minha gente? RM Distribuidora, vem que tem variedades. E também no bar Mocotó Real e a Marcinha, a Marcia Amorim também, Anápolis, lá na Avenida Jaiara. Tudo bem, pessoal de Porteirão. Alô, pessoal de Porteirão, bom dia. Lá você encontra o Real Cap com a Adriana Lázaro Araújo. Em Castelândia, você encontra o Real Cap. Você vai comprar com o Atila Gomes. Já em Morrinhos. Olha, Supermercado Master, Restaurante Nunes, Banca Santos do Monta, É isso aí, não perca tempo, cumpre também seu Real Cap em nossas plataformas digitais. Pelo nosso site, o aplicativo, basta você baixar o aplicativo do Real Cap, ou pelo WhatsApp também, que está aí na tela, minha gente. QR Code está te chamando aí, hein? Coloca o celular, modo foto, para você já garantir o seu Real Cap e a marca da sorte em nossas plataformas digitais. E pelas plataformas digitais também você pode marcar seu Real Cap digital lá, ó. É... O negócio é diferenciado, né, Jatinha? É isso aí, Tera, ainda em Morrinhos. Eu quero salientar que você ah. pode encontrar o Real Cap com a dona Vera Marmitex Delivery. Isso é em Morrinhos, tá? Morrinhos. Mas eu quero falar no você Rivinho. Evando, Evando, lá de Morrinhos, nossa exato. regional. Nossa, nossa sede lá em Morrinhos fica lá no bairro São Francisco. Bom, alô Rio Verde, atenção, deixa eu falar de uma promoção bacana, atenção Rio Verde, olha tem promoção na sede de Rio Verde, ah, na avenida Presidente Vargas. Isso, a nossa tem, sede principal. Exatamente, na subsede da avenida Quero Quero, quem comprar o Combo da Sorte vai concorrer a 500 reais. Que será sorteado para os clientes que comprarem então na sede e na subsede de Rio Verde, o Combo da Sorte, hein? É a subsede de Rio Verde, Exatamente. minha gente! Chama que vem, chama, chama que, que vem. vem! Vamos lá! Terceiro. Vamos lá, é o terceiro prêmio, é o Opa. terceiro Vamos Começando lá. muito bem assim com o 17! Olha o 17 aí! Alô, os padre de Rio Verde, Tiago e Samuel! É alegria! alegria na sua telinha, vai marcando 18, olha o 18 aí minha gente olha o 18, marcou o 18 chama que vem marca 38 é 38, é 38 aí no seu Real cap credibilidade e confiança, vai marcando 19 olha o 19 olha o 19 que você queria, Real cap é a tripla chance, e agora você vai marcando 14, olha o 14 olha o 14 aí na sua telinha minha gente, e agora vai marcando 13, olha o 13 olha o 13, alô Regional Lá, Brasília, equipe, toma! Oh, Eita, coisa boa! Vai marcando 9, olha o 9 olha o 9 que você queria, marcou o 9 então comemora, vai marcando 33, olha o 33 aí minha gente, alô Senador Caneda, alô Regional Cristiano moçada do Ceasa também vai marcando 22 olha o 22, olha o 22 aí na sua telinha, marcou 22 marca também o 36 olha o 36 aí, alô Regional Flambo chama que vem, alô Carol, pé quente, vai marcando um Olha o um aí, Ana Carolina, pé quente Marcou um, marca também Agora, vai marcando o 26 Olha o 26 aí Alô, Thelminha, só ouro, chama que Vem, Thelminha, vai marcando o 52 Olha o 52 aí, minha gente Marcou o 52 Marca também agora o 47 Olha o 47 aí Alô, Regional Nova Esperança Alô, Regional Noroeste, equipe pé quente Do Real Cap vai marcando o 12 E foi no 12, nessa manhã de domingo, é a sua mudança de vida é o seu momento, então marca 42, olha o 42 aí minha gente, marcou 42 marca também o 40 olha o 40, olha o 40 Alô Casa de Apoio São Luís em Aparecida de Goiânia, vai marcando 10, olha o 10 olha o 10 que você queria, marcou o 10 Marca também o 23. Olha o 23 aí. Alô, Regional Campinas. Vai marcando também agora o 60. Olha o 60 aí, Bela Vista de Goiás. Alô, Piracanjuba. Vai marcando 44. Olha o 44 aí, minha gente. Marcou 44? Marca também agora o 31. Olha o 31 aí! Cadê a moçada de Abadia de Goiás? Alô, Guapó! Terra boa! Marca 46! Olha o 46 aí, minha gente! Marcou 46? Vai marcando também agora o 57! Olha o 57 aí! Alô, Paraúna de Goiás! Alô, Palmeiras de Goiás! Alô, Cesarina! Vai marcando 20! Olha o 20! Olha o 20 aí que você queria! Marcou o 20? Marca também agora o 43! Olha o 43 aí! Alô, Trindade Terra Santa! Alô, Yumas, Carine Pequen! Fica aí na praça de Inhumas, a Karine, hein? Pé quente, vai marcando 48. Olha o 48 aí, Goianira. Cadê a moçada de Goianira? Vai marcando também 45. Olha o 45 aí. Alô, Santa Bárbara de Goiás. Alô, Brasabrantes, alô, Anicuns. Vai marcando dois. Olha o dois. Olha o dois. Olha o 2 aí, minha gente, 29 dezenas sorteadas, Jotinha. A emoção, apertando aí a, a emoção na sua manhã de domingão. Já foram 29 dezenas sorteadas e já tem três corações batendo forte. A emoção, Tayara Cristina, na sua manhã de domingão. É muita emoção, minha gente, e agora você vai marcando 50. Olha os 50 aí na sua telinha, é o 50 que você queria? Então marca também agora o 32. Olha o 32 aí, minha gente, vai marcando e comemorando, são 10 R$ 1000 e agora é 35. Olha o 35 aí. Vai marcando o 35. Chama, chama que ela vem. Então marca 3. Olha o 3. Olha o 3. Já tem quatro Real Caps aguardando, Tayara. Quatro. Quatro aguardando, aguardando a festa garantida. É o seu momento, pode ser você. E agora você marca o cinco. Olha o cinco. Olha o cinco aí que você queria. Marcou o cinco. Marca também agora com muita emoção. Olha o 21. Olha o 21. Olha o 21 aí. Já tem sete Real Caps aguardando, sete corações. Acelerados, haja emoção na sua manhã de domingão Com certeza, e pode ser essa, pode ser essa Vai marcando o 24, olha o 24, olha o 24 Já tem 11 Real Caps aguardando São 11 corações acelerados aí, Tayara Meu Deus do céu, e pode ser essa minha gente 27, 27 27. Olha o 27 aí na sua telinha. E já tem 27 Real Caps aguardando, tá? São 27 corações aí, batendo forte, forte, cada vez mais. Meu Deus do céu, são 10 mil reais. É o terceiro prêmio. Marca 55. Olha o 55 oh, aí. Olha olhei. o 55. Oh. Oh. É o 018 018 018 Quem é que leva? Pra onde vai? Olha só Valdivino Batista da Costa É de Caldas Novas Comprou do Show Bar Lá em Caldas Novas Olha só Valdivino, Parabéns Valdivino Batista da Costa Show Bar Em Caldas Novas seu o seu e Está levando essa mega bolada De 10 mil reais É isso aí Taira Cristina Muito bem Caldas Novas Está fazendo a festa Nessa manhã de domingão os ganhadores aí do Real Cap, que bacana, gente. Vamos agora conferir então a premiação da semana que vem para você preparar para comprar o seu Real Cap e vivenciar as emoções como esse pessoal que está ganhando está vivenciando aqui hoje. Confira aí. Para fechar o mês de agosto com sucesso absoluto, o Real Cap traz muito dinheiro nesta edição.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 Compre pelas nossas plataformas, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por R$ reais ou Combo da Sorte. Você compra 10 e leva 20 real Cap por R$ 50,00. É tripla chance. Ajude a Casa de Apoio São Luís. Gente, quando vocês compram Real Cap, vocês ajudam a Casa de Apoio São Luís. Isso para nós está sendo muito bom. 150 mil reais é a premiação do próximo domingo. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Muito bem, muito bem. Vocês viram aí a premiação? Vale a pena, não vale? Então tá ótimo, gente. Boa sorte pra você. Olha, agora há pouco a gente apresentou o VT do Alfabeto Premiado pra você ver como funciona. Mas agora você vai conferir é, como comprar o Alfabeto Premiado. Veja aí. Com o Alfabeto Premiado, você vai brincar com as letras e ganhar muito dinheiro. Acerte duas vogais e dê três a cinco consoantes para você faturar uma bolada em dinheiro. Além disso, tem a premiadinha. Sorteio todos os domingos ao vivo no Real Cap. Ao adquirir o Alfabeto Premiado, você vai ajudar o Instituto Social de Apoio Anguru um a cuidar de centenas de pessoas em total vulnerabilidade social. Alfabeto Premiado, a sorte nas suas mãos. É isso aí, gente. Vocês viram aí como funciona? Bacana, né? E você pode comprar aí o alfabeto premiado em todos os pontos de vendas do Real Cap, está fazendo o maior sucesso todo mundo ganhando, é isso aí né Tayhara, Cristina é isso mesmo, em nossas promotoras de ruas, também as nossas tendinhas você pode adquirir o seu Real Cap as nossas vendedoras aí, o alfabeto premiado viu minha gente, não perca tempo se embora brincar com as letras, é né? daqui a pouquinho depois o Real Cap é a marca da sorte mas agora ó, lembrando que você também pode comprar o Real Cap através do nosso site, aplicativo o WhatsApp, em nossos pontos de vendas autorizados, só não pode ficar de fora dessa mega premiação em falar em mega premiação, gente, vamos ao quarto prêmio de hoje. Antes, os felizes ganhadores da semana passada. O quarto prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador. João Batista Dias Santos, de Naciolândia, com Real Cap número 0126874. Atenção, atenção, em Naciolândia, quarto prêmio, 10 mil reais, minha gente. Está aqui do seu lado ele, seu João, que ganhou... 10 mil reais, seu João. Qual foi a emoção de ficar sabendo que o senhor ganhou 10 mil? Foi bom demais, né? Foi bom demais. Foi bom. Pessoal que ainda não comprou o Real Cap, é o senhor fala pra essa galera? Tem que comprar, né? Tem que não, acreditar. Não, não. Não, ganha, não, não ganha. Então tá esperando o quê? Faça igual o seu João. Garanta o seu Real Cap, meu bem. Aqui, ó. Representante da Solândia, Relojaria Digital, Valda Venan. Essa tem tudo, gente. Valda. Convida essa galera que comprou o Real Cap. Então, vem pra Relojaria Digital. Garanta o seu Real Cap, o seu ponto, piscadinha. Knockback e o alfabeto premiado. Tá esperando é o quê? Aqui é perfeito, gente. Então vamos pagar ele, Paulo, porque ele é ganhou bem. 10 mil reais, meu bem. É o retato. A marca a da Zóida. Sorte é demais! O quarto prêmio são 10 mil reais. Mais uma mega bolada, minha gente! Olha só, já vou pedir aqui para as nossas garotas da sorte já colocarem as dezenas do Globo da Sorte, porque vamos até Caldas Novas agora. Gosta de Caldas Novas, oh, Jardim? É linda cidade, receptiva também, né? Adoro é Caldas, boa. né, gente? Vamos até Caldas Novas falar com o feliz ganhador aí do Real Cap, minha gente! Valdivino! Alô, Valdivino, bom dia! Bom dia! Bom dia com alegria ou não? Muita alegria, a mulher tá chorando ali, eu falei um momento de alegria. Isso aí. Você tá até chorando de emoção, Ô, oh, meu amigo, a gente fica muito feliz em fazer essa festa garantida aí, juntamente com você. Parabéns, Aldivino! Parabéns, Uhul. Bom, Uhul. Pode demorar! Obrigado! Obrigado. A mega bolada é sua. Oi. É bom demais sentir essa emoção nessa manhã de domingo, né, Aldivino? Tá doido, como é bom! Aí, parabéns, mar... obrigado marcado. por ajudar a Casa de Apoio São Luís, acreditar no Real Cap e fazer essa festa garantida, pode comemorar juntamente com a família, né Jotinha? É verdade, bom divino, um abraço, parabéns! Que Deus te Fica tá com Deus. Obrigada, Valdivino. Tudo de bom. nossa equipe vai entrar em contato com você Aí de um das novas. Pode ficar tranquilo, tá certo? Vamos então ao Vamos. quarto prêmio? Ao quarto prêmio. Bora. Bora lá. Eita, chama, chama, chama, Chama. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Se embora, minha Simbora, gente. Se embora, o quarto prêmio. É, e você pode ser o próximo feliz ganhador dessa manhã. Eu vai tenho. Vai marcando 41. Olha tenho. o 41. Eu tenho. Eu tenho carinho. Parece que vai dar certo, né? Ah, com você. certeza. <risos> Marca aí o 41, Jatinha Marca também o 22. Alô, pessoal. Marca o 22 e o 4 prêmio, valendo 10 mil reais. Essa é demais. 41, 22, 45 agora. Marca o 45, tá? Mas pode seguir, vamos, vamos fazer um o ping-pong. Então lá, 45. Marcou 45, 31 agora. Marca o 31. Marca o 31 no seu Real cap, a marca da sorte. Marcou o 31, então vamos agora com 17. Marca o 17, Marcou o 17. Então tá valendo, hein? Vai comemorando também. Agora tem um 6, marca o 6 no seu Real cap. Eu posso ir mais light, Alex? Nossa produção? Então tá Se aí, embora. 48, 48 no seu Real Cap. 48, tá valendo, marca o 48, marca até bem aí, o 5, marca o 5, é o 5 do seu Real Cap. vai marcando, então tá bom, marcou o 5, agora você vai marcar o 46, marca o 46, é isso aí, marcou o 46, vai subir a próxima aí no Globo da Sorte, já subiu, é o 29, então marca o 29, é o quarto prêmio, valendo 10 mil reais, imagina, né, tá, esses 10 mil reais indo nessa conta? Eita, coisa boa, é, minha é gente, chama é no, que vem! É no Pix... É, chama que vem! <risos> 29, marcou, agora tem o 21 Marca o 21, marca o 21 também Marca o 21, a marca da sorte Real Cap. o seu domingão fazendo aquela festa legal 23 agora pra você marcar Marca o 23, marcou, vai marcando e comemorando Sentindo essa emoção forte Como é bom sentir a emoção no amanhã de domingo né, gente? 11, marca o 11 Vai seguindo o quarto prêmio no seu Real Cap. Vai seguindo, daqui a pouco tem o um quinto prêmio Marcou 11, então marca agora o 7 É o 7 pra você marcar, já subiu no globo da sorte As meninas estão ali, ó. mostrando pra você os números Agora tem o 3 Marca o 13 pra você Olha o 13 aí no seu Real Cap. É o 13, marca o 13 Vai marcando, vai marcando Agora tem o 33 Marca o 33 Marca o 33 É o destrava língua, 33 Marca o 33, agora tem o 8 3, é, Tem o 8 Marcou o 33, agora tem o 8 Já subiu no Globo da Sorte o 8 Já subiu também o 50 Então marca o 50 O 50 no seu Real Cap é a marca da sorte Marcou aí? Beleza Então marca agora o 43 Marca o 43 no seu realcap também Agora o 43 já apareceu pra você marcar, agora já tem o um 47 Marca o 47, é o 47 que chegou Chegou, chegou, chegou, chegou 47 Marcou, então tá valendo, marca o 44 Agora, agora é o 44 Já apareceu aí na, na tela do seu Real cap O 44, marcou o 44 Agora tem o um 55, marca o 55 Já subiu no globo da sorte, 55 Já tá no seu Real cap então marca, comemora Sinta aí, essa emoção forte Agora tem o 40, o 40 já chegou Chegou chegando, hein, marca o 40 Marca o 40 aí, marcou Agora tem o um 25 pra você marcar também é o quarto prêmio valendo 10 mil reais aí, gente. 25, agora tem o 30, marca o 30 Marca o 30 no seu real cap, a marca da sorte Marcou o 30, então marca Marca o 30, agora já tem o 34 para você marcar também O 34 já apareceu aí Marca o 34, marcou, beleza Então o 34 marcou, beleza Então vamos lá, agora tem o 32 O 32 para você marcar também Já subiu no globo da sorte o 32 Vamos ver a próxima que vai subir, já subiu, tá na tela É o 20, é o 20 no seu real cap Marca o 20, o 20 já chegou, chegou também O 20 para você marcar, marcou 20 Agora tem o 35, o 35 para você marcar no seu Real Cap é o quarto prêmio que tá aí, ó, valendo 10 mil reais. 35 marcou, agora tem o 50 em 7, Itayara. Coisa boa, já tinha, olha só, 30 dezenas sorteadas, já tem um Real Cap aguardando o grande momento, fazer essa festa garantida, mas antes com 29 dezenas também já tinha um Real e ele mesmo aguardando o grande momento. É com 29 dezenas já Isso, tinha um aguardando, já hein? já tinha uma pessoa acelerada Vixe, aí, hein? Acelera, coração, agora tem o 39, marca o 39, marcou o 39, marca, marca o 39 e no seu Real é a marca da sorte, agora marca o 2, marca o 2, é o quarto prêmio, tá valendo, marcou 2? É, grande emoção, agora já são três, três Real Caps aguardando o grande momento de levar para casa essa mega bolada de 10 mil reais. Muito bem, agora tem o 42, marca o 42, marcou o 42, é o 42, né Terra? Isso aí, são três, três Real Caps aguardando o grande momento, minha gente, chama, chama, chama que vem! Agora já tem o 49 para você marcar, marca o 49 É o quarto prêmio, valendo para você aí 10 mil reais, 49 Marcou o 49 Segue o fluxo, agora tem o 36 Marca o 36, marca o 36, marca o 36 Também no seu real cap, é o 36 aí E agora já são quatro real caps Aguardando aí o grande momento, hein Marcou o 36, agora já tem o 38 para você marcar também, marca o 38 a emoção, 38 hein, Itaera é muita emoção, nessa manhã de domingo Já são cinco real caps aguardando Beleza, marcou o 38, agora já já tem o 4 aí que já apareceu Marca o 4, olha o 4 chegando aí E agora já são 14 Real Caps aguardando a Mega Bolada Que bacana A emoção forte, marcou o 4 Agora já tem o um 52 para você marcar Olha o 52 aí, Tayara, 52 E agora já são 26 Real Caps aguardando é a festa garantida Gente do céu, que que é isso Imagina, como é que tá o coração, hein Imagina, 52, você marcou, agora tem o um 10 Marca o 10, o 10, o 10, o 10, o 10, o 10, Opa. o 10 Opa! Opa! Festa é garantida Pesta Dois ganhadores Vamos Dois, cara. dividir a mega bolada De 10 mil reais, hein, gente Vamos dividir, vamos ver o primeiro, vai virar aí Quem é, Atenção. é que leva Quem onde é onde vai? Leva? Pra onde vai? O primeiro é o zero 227, 639, vamos ver para onde, quem é o ganhador ou a ganhadora está indo para Goiatuba e quem é o ganhador é o José Divino Lopes do bairro Esplanada 2, ele comprou lá na panificadora Pão Dourado e foi o um combo, né? Da... Foi o combo da sorte, José Divino, parabéns, ele vai dividir com quem, hein, Jatinha? Será com quem? Vamos lá então, o certificado é o 0218, 015 pode ser ele, pode ser ela e vamos conferir então, já girando, vai para Rio Verde, o ganhador vai dividir com. Ele vai dividir com o João Mendes Borges, lá da Vila Mariana. Comprou é, com a Renata Vila Mariana e também o combo da sorte, coisa boa, minha gente. Em falar em coisa boa, olha só a premiação para o próximo domingo.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 Viu só, Credibilidade gente? Credibilidade premiação... e confiança, né, Jotinha? É verdade, é Essa mega premiação aí para o próximo domingo. Pessoal de casa já pode comprar pelo WhatsApp, pelo site, aplicativo, em nossos pontos de vendas autorizados, mais pertinho aí da sua casa. Gente, não fique de fora. Ajude também a Casa de Apoio São Luís. Vocês viram aí a Dona Carmen, né? Falando com a gente. Ajudar o próximo é sempre bom, né, Jotinha? É verdade. Solidariedade, né, Thaís? É isso Cê aí, é bom, minha bom, gente. Demais. E detalhe, Jota, Oi? chegou o momento Chegou. O Chegou quinto? o grande. É o quinto? É o quinto? É o quinto? É o quinto prêmio. É o quinto prêmio, minha uh! gente. Mas antes, vamos ver quem ganhou na semana passada? Com certeza. Então vamos ver. O quinto prêmio. Uma casa saiu para dois felizes ganhadores. Francisca Lima Reis, de Goiânia, com Real Cap número 0896-965. Pesta garantida. Uhul. E a gente gosta mesmo dessa festa garantida, viu minha gente? Estamos aqui na nossa sede em Goiânia, aqui na rua 104, número 661, com uma das felizes ganhadoras aí do quinto prêmio, meu Brasil brasileiro. A Francisca Daiane, conta pra gente como é que foi a emoção. Domingão, estava acompanhando o programa? Tava, estava acompanhando o programa, né? Sempre comprei as cartelas nas bancas e domingo, é, sábado eu resolvi comprar pelo site, né? E aí... Chegou minha vez, chegou minha hora e tô aqui, ganhadora do quinto prêmio. Olha só que maravilha, gente. Dividiu aí o quinto prêmio, emoção já. Tem planos aí pra essa bolada? Sim, vou dar entrada na minha casa própria. Olha só que alegria! Fico muito feliz porque o Real Cap realizando sonhos e mudando vidas. E o pessoal de casa pode acreditar que ganha. Pode acreditar que ganha. Tô aqui mudando minha vida hoje, realizando meu sonho, encontrando minha casa. Olha só que coisa boa! Até o meu convido, pessoal. É isso aí. compre vocês também pelo site, aplicativo e WhatsApp. Acredite, você pode ser o próximo. Com certeza você pode ser o próximo. Quem não arrisca, não petisca. Vou passar a o checalma, Francisca, porque esse é o Real Cap e a marca da sorte! Uhul. Carita Almeida de Souza, de Águas Lindas, com Real Cap número 0762-729. Comprou pelo site, na Regional Online. É Chegou a hora do quinto prêmio, é uma picape Fiat Toro. Lembrando que é tripla chance! Eita, coisa boa, minha gente. Você viu a alegria da feliz ganhadora aí da Francisca, né? É, pois Falou é. que já vai dar entrada na casa dela. Francisca, e depois a gente vai até aí mostrar a sua casa própria, viu? Porque a Real Cap realiza sonhos mesmo, é credibilidade, confiança. E a gente fica muito feliz, né? E muito feliz, né, gente? Mudar vidas, né, muda minha vida, gente? muda vida, é, muda Com vida. Com certeza. É Meninas, vamos colocar as dezenas da sorte, chegou o Globo da Sorte, chegou o grande momento, é o quinto prêmio, mas vamos ao telefone, Jardinha. Vamos Jodinha. ao telefone. Opa. Vamos pra onde? Vamos pra Goiatuba, é isso mesmo, professor? vamos para Goiatuba falar com ele, José Divino. Alô, Vino, bom dia! Bom dia! <risos> bom dia, é. com alegria, José! Com alegria, com muita alegria. Coisa boa! Dá notícia para ele aí, Jatinha? Pois é, ô, ô, José Divino, você tava assistindo Opa. o Real Cup aí, meu amigo? Tava assistindo, sim, tava. A emoção tá flor da pele aí, né? Ô, demais! Muito bom! <risos> ô, demais! <risos> Então tá aí, ele acaba de ganhar, né? O quarto prêmio, você parabéns. É um dos ganhadores, é José Oliveira! Um uh! uh! <risos> Pode comemorar com a família, meu querido. Aproveita o domingão aí bastante. Obrigado por acreditar no Real Cup. Bom domingão pra você, viu? Valeu, garoto. Eu, bom filho. domingo. Coisa, Deus. Um coisa Amém, é boa, com Deus. Amém. Fica com Deus também. Coisa boa. É bom a demais. A felicidade é? é bom demais. Gente, ó, quinto prêmio tá chegando agora e pode ser você o dono dessa fiat tour, a dona dessa fiat tour. Pensa que chique no último, hein? Que chique. chique. Ei, Jotinho. É o um sonho de muita fiat gente, tour, hein, né? Imagina você nessa hein, Jotinho? Ninguém segura. Ninguém segura. Fica chique demais. Tá certo, então, vambora. Vambora. o quinto. É o quinto. É o quinto. É o quinto prêmio. Opa! Boa sorte pra você. Vamos lá, muita alegria, festa garantida daqui a pouquinho E vamos marcando agora no seu Real Cap a marca da sorte Vamos marcando agora no Real Cap a marca da sorte, minha gente Olha o 6, olha o 6, olha o 6 aí na telinha Chama que vem, chama que vem É o quinto prêmio, é uma Fiat Toro Vai marcando 33, olha o 33 Dá licença que o Real Cap tá marcando E agora você marca o 13, olha o 13, olha o 13 É muita alegria, é seu momento, é a sua mudança de vida, então marca 36 olha o 36 aí na sua telinha minha gente, bom dia com alegria é o quinto prêmio, e agora você marca o 3, olha o 3 olha o 3 aí no seu real cap credibilidade e confiança, realizando sonhos, e agora você marca 21 olha o 21 aí minha gente, marcou o 21 marca também agora o 43 olha o 43 olha o 43, olha o 43 aí que você queria marcou 43, marca também o 28, olha o 28 minha gente, olha o 28 Aí na sua telinha, marcou aí O 28, marca também o 51 É o 51, é a Fiat Toro dos seus sonhos, chama que vem Vai marcando o 8, olha o 8 Olha o 8 aí meu povo Marcou o 8, então comemora Dá o pulinho da alegria, vai marcando O 57, olha o 57 Aí, é o seu momento É Real Cap E agora você marca 35 Olha o 35 aí, cadê a moçada De Teresópolis, a Logoianápolis vai marcando 14, olha o 14, olha o 14 aí na sua telinha, marcou o 14, marca também o 15, olha o 15 minha gente, olha o 15 aí do seu Real Cap, e agora você marca o 7, olha o 7 olha o 7, grande abraço Paulo Serrano da Rádio Sempre vai marcando 50, olha o 50 aí minha gente é muita emoção, é a Fiat Toro e ela pode ser sua, então vai marcando 53, olha o 53 aí, alô aparecida de Goiânia chama que vem, vai marcando 16, olha o 16, cadê a moçada de Hidrolândia? Alô, Hidrolândia, bom dia, alô, bar da coruja, vai marcando dois. 2, olha o 2. Olha o 2 aí, minha gente, marcou o 2, coisa boa, você marca também agora o 37 Olha o 37 aí, cadê a moçada de Nova Fátima? Dá licença que o Real Cap tá passando por tudo, é a Fiat Toro Então marca o 40, olha o 40, olha o 40 aí, minha gente Tá chegando essa Fiat Toro, abre a porta da garagem, vai abrindo o portão aí É o portão, abre o portão que nós estamos chegando E agora marca 54, olha o 54 Olha o 54 aí, meu povo. Marcou 54? Marca também o 18. É o 18. Olha o 18. Olha o 18 que você queria. É a Fiat Toro. É o quinto prêmio. E agora você vai marcando o 4. Olha o 4. Olha o 4. É muita emoção. É sua mudança de vida. É o seu momento. Então marca 48. Olha o 48 aí na sua telinha. Olha o 48 aí. Marca também o 60. É o 60. É muita emoção. É muita emoção nesse domingão. E agora você vai marcando 26. Olha o 26 aí, minha gente. Daqui a pouquinho tem Alfabeto Premiado com Rodrigo Barbosa. Mas agora tem Real Cap, quinto prêmio, seu sonho realizado. Vai marcando 12. Olha o 12. E põe no 12 com muita emoção nessa manhã de domingo. Vai marcando também o 17. Olha o 17. Olha o 17 que você queria. Marca também agora. Olha o 10. Olha o 10, olha o 10 aí, já tinha Muito bem, Taira. Cristina, já foram 30 dezenas sorteadas Ai, de emoção, a partir de agora já acelera o coração É o quinto prêmio aí, Tayhara É o quinto, é a Fiat Toro, é a Fiat Toro E agora vai marcando o 25, olha o 25 aí, minha gente Já tem 5, Real caps aguardando É muita emoção e pode ser a qualquer momento Agora um. olha o um. Olha um aí, minha gente. Olha um que você queria. Cap é tripla chance. Então marca 49. Olha o 49 aí. Já tem nove Real Caps aguardando. Nove corações acelerados, Taera, nessa manhã de Domingão. Com certeza, minha gente, é muita emoção. E agora você marca 23. Olha o 23. Opa! 23! De touro. manhã de domingo. Uh! Festa garantida, Jotinha. Quem Olha será só, hein? que vai Quem levar? Será, hein, hein? Quem são eles? Quem são elas? Eles? Real Cap é o 0459-541. 0459-541. Quem é que leva? Pra onde vai, meu Brasil? É o João Pedro Machado, de Pires do Rio. Comprou lá do nosso regional, lá em Trindade, Lindomar. O João Pedro, que é de Pires do Rio, Sim. passou lá em Trindade, garantiu o Real Cap, ganhou com de brinde... João Pedro vai dividir com quem? Com quem, quem será que quem vai será ser interna. essa festa garantida? Vai dividir com quem? Certificado é o 0725 651, Taera. Tá Vamos ver, será que é ela ou é ele? Quem será que leva? Sortuda, sortuda. Aqui ó, Aqui, para Goiânia, é o Egton Francisco Silva. Ele é lá do bairro Recanto do Bosque. Recanto do Bosque. Recanto do Bosque, né? Comprou pelo nosso aplicativo, aplicativo baixou o aplicativo exatamente. no celular. E olha só, está dividindo aí essa lindíssima, gente, Fiat Toro. Coisa boa. Pensa que emoção, gente, é festa garantida, não é, hein? E pode ser você no próximo domingo, né, Jotinha? É verdade, Taira Cristina. E por falar em emoção, gente, olha, vem aí o giro da sorte, mas vamos ver quem ganhou na semana passada. Mostra aí. Só o Real Cap paga R$ 1.500 para cada ganhador no Giro da Sorte. E a edição 317, sorteio realizado domingo 14 de agosto. Foram mais 20 felizes ganhadores. Foram eles: Aridiane Souza de Jataí, Azizo Mendes de Rio Verde, Rui Rodrigues de Santa Helena, Arnaldo Pereira de Quirinópolis, Wesley Merci de Goiatuba. Joelson Mendes de Morrinhos, Luzia Maria de Caldas Novas, Paula Vieira de Itumbiara, Márcio Alexandre de Anápolis, Luciano Cássio de Santa Helena, Adenício Vieira de Catalão, Moacir Rodrigues de Trindade Valtinei Bento de Senador Canedo Miguel Wilson de Anápolis Nailson Batista de Aparecida de Goiânia Lucas Gomes de Goiânia Adelino Ferreira de Itumbiara Mivaldo Joaquim de Rio Verde Hernando Dias de Jataí, Cleide Mara de Mineiros Esses foram os 20 ganhadores do Giro da Sorte O próximo pode ser você! Demais! Estão chegando os 20 giros da sorte no valor de R$ 1.500 cada! O Real Cap é demais, né, gente? Sensacional! Agora sim, o giro da sorte valendo R$ 1.500 para você! Vamos ao primeiro, aqui comigo, atenção! Girando aí na tela do seu Real Cap 0704-346... Quem leva? Sergimar Vieira de Souza, de Itumbiara... Comprou pelo site... Vamos ao segundo Giro da Sorte... Já girando aí no seu Real Cap 0160-777... Quem leva é Natalício Pereira Braga, de Quirinópolis... Comprou lá da Leidiane, equipe do bronze... Ao terceiro Giro da Sorte... Vamos lá então... Ao terceiro Giro da Sorte é o 0-320-406... Está indo para Morrinhos... E quem leva? O Eliton Rosa Ribeiro. É, comprou aí, no Boa Sorte, é o combo da sorte, fazendo sucesso. Vamos ao quarto giro da sorte. Ao quarto giro da sorte, já na tela do seu Helcap 0010-928, indo para Itumbiara. Quem leva? É Claudio Honor Luiz da Silva. Comprou da Paula Pequente, grande Paula. Vamos ao quinto giro da sorte. Alô, alô, você que está assistindo aí, é o quinto giro da sorte. 0008-940, está indo para Itumbiara. Marlúcia Ferreira, Rubas Rodrigues. É, do bairro Brasília, comprou lá na Santana, no Santanas Bar. Vamos ao sexto giro da sorte. Ao sexto giro da sorte agora, 0101 329 indo para Caldas Novas, quem leva é Josué Maximino, Maximino Bernardo. Comprou lá no supermercado Teles e Panificadora Teles, comprou o combo. Vamos ao sétimo giro da sorte. Sétimo giro da sorte, 0294, 796, indo aqui para Goiânia, no bairro Alta Glória, Antônio Medeiros. Neto Antônio Medeiros Neto, leva o sétimo Giro da Sorte, comprou da Letícia Vitória. Vamos ao oitavo, oitavo Giro da Sorte, já na tela. Aí é o 0360 360, 596, é Cidade Buriti Alegre. Quem leva? Eliane de Souza Duarte. Comprou na Casa do Sítio, ao nono Giro da Sorte. Vamos conferir. É 0, 214, 575, indo para Rio Verde, bairro Morada do Sol. Quem leva é o José Bonifácio da Silva Cis. Comprou da Cíntia. Alô, Cíntia, vai Valeu demais. Vamos agora ao décimo giro da sorte. Ao décimo giro da sorte, já chegando. É o 0291 628 Goiânia, Residencial Solar Buganville. Que leva Estefan Rodrigues Mota, comprou no supermercado Esquinão. Tá valendo, agora eu quero passar a bola pra ela, Tayara Cristina. Deixa comigo, Jotinha. Simbora, minha gente. Décimo primeiro giro, minha gente. Chama que vem, R$ é 1.500. É o CAP, é o 0768 671. Quem leva... Como é que é o nome aí, produção? É Merolindo Nogueira Júnior, é de Goiânia, comprou pelo nosso site o Combo, parabéns! Décimo segundo, décimo segundo giro, real cap é o 0019, 578, quem leva? Cláudio Honor Silva Pereira de Tumbiara, comprou na banca Paixão, ganhou com real cap de brinde. Agora vamos ao décimo terceiro giro dessa manhã, R$ 1.500, reais. real cap é o 0151, 522, quem leva? É o Justino Alves de Oliveira, Aparecida de Goiânia. Comprou na distribuidora Empório da Cachaça. Regional Vila Brasília. Décimo quarto, décimo quarto giro. É o CAP, é o 0011-178. Quem leva? Iromar Cosmo da Silva, de Tumbiara. Comprou da tenda do Eduardo, lá em Tumbiara, hein, minha gente? Ele mora na Cidade de Jardim. Décimo quinto, décimo quinto giro. Vamos lá. É o cap, é o 0323-697. Quem leva é o Antônio Carlos Pires. Ele é de Morrinhos. Comprou na sede de Morrinhos. Ganhou com o cap de brinde. Décimo sexto, décimo sexto giro. É o cap, é o 0872-900. Quem leva? Genésio Dutra de Morrinhos. É de Goiânia, lá do Santa Genoveva Adquiriu o Real Cap, o combo pelo nosso site 17, sétimo, décimo sétimo giro Chama que vem, R$ 1.50,0. quinhentos Real Cap é o zero, Quem leva? Luciana Rodrigues Guimarães de Tumbiara Comprou da tenda, lá no supermercado, bom vizinho Agora vamos ao 18, oitavo, décimo oitavo giro Real Cap é o zero, Quem leva? Daniel Fernandes da Silva, é de Mineiros. Comprou pelo nosso site o Combo da Sorte. Agora décimo, décimo nono giro, meu povo. É R$ e quinhentos é o zero quatrocentos Quem leva? Wagner Ferreira de Goiatuba. Comprou na panificadora Pão Dourado. Ganhou com Cap de brinde. R$ e vigésimo. Vigésimo giro dessa manhã. Pode ser você. Reucap é o zero zero 778, 51. Quem leva? Dorival Borges. Marques de Aparecida de Goiânia, comprou lá do nosso regional Garavelo. Tá certo, minha gente? É isso aí, Tara. Parabenizar todos os ganhadores aí e continue acreditando no Real Cap e a marca da sorte. Com Olha, certeza. Tem... Deixa eu falar aqui de uma promoção, tá de Rio Verde. Vamos lá. Olha, tem promoção na sede de Rio Verde, na Avenida Presidente Vargas. E na subsede, na Avenida Quero Quero, quem comprar o combo da sorte vai concorrer 500 reais a 500 reais que será sorteado para os clientes que comprarem. Então na sede e na subsede, isso é em Rio Verde, o combo da sorte. É. Subsede de Rio Verde, na Avenida Quero Quero, passe por lá, tá lindo a nossa sede. A Duda do Trio Show está por lá para receber você. Então não perca tempo, adquira seu Real Cap e a marca da Sorte na subsede, na Avenida Quero Quero, em Rio Verde, tinha E olha só que maravilha, a premiação do próximo domingo. Gente do céu, olha essa mega bolada 80 mil reais no quinto prêmio Bruninha, o que, que você faria com esse 80 mil reais? Olha, eu acho que montaria um negócio pra mim Montaria um negócio pra ela, gente Vamos saber aqui da Brendinha também Porque eu sou dessas Brendinha, o que, que você faria 80 mil reais no bolso? Faria uma big festa no final de ano Olha só, minha gente, tá vendo? Tem planos pra tudo Você pode ajeitar na sua casa, comprar seu carrão, pagar as contas, viajar Né, minha gente? Escola de meninos chegando, é faculdade, é tanta coisa E o Real Cap tá aqui, ó, pra realizar sonhos E você pode ser o próximo feliz ganhador do Real Cap, a marca da sorte Porque no quinto prêmio do próximo domingo tem 80 mil reais 10 mil reais do primeiro ao quarto prêmio Eita, minha gente, se eu fosse você não perdia tempo, não Compre, compre já, em nossas plataformas digitais, né, Jotinha? É verdade, Tayhara Cristina acredita, quando a gente acredita, algo imaginável acontece, é o Real Cap, a marca da sorte. Vamos ver então o combo da sorte. Ah, é o combo da sorte, produção? Vamos lá? Então tá bom, vamos falar do combo da sorte hoje. O combo dois? da sorte é o um sucesso total, né? É. pessoal pode comprar em nossos pontos de vendas físicos Na plataforma também, né Jotinha? É verdade. Você compra 10 Real Cap, ganha mais 10 por quanto, Jotinha? Pois é, você, ganha, você compra 10, 10 Real Caps, ganha mais 10 Isso. São 20 Real Caps, muita chance pra você E por 50 reais, né? Isso aí, 50 minha gente, perde é tempo não É Real Cap e você ajuda a Casa de Apoio São Luís Gente, ó, lembrando que você também pode acompanhar o Real Cap Através do Instagram, que é realcap.oficial Muito obrigado pela sua super companhia até o próximo domingo, Jatinha. Até o próximo domingo, tá, Cristina. Tchau, Obrigado tchau, pelo carinho. Vem gente. aí, Alfabeto Premiado com o Rodrigo Barbosa. Tchau, tchau gente. Tchau. Domingos no estúdio do Alfabeto Premiado eu comento sobre as ações que são realizadas pelo Instituto Social de Apoio Canguru e hoje eu estou aqui no Jardim do Cegado nessa manhã de sábado para conferir de perto as ações que são realizadas pelo Instituto Social de Apoio Canguru Parabéns pelas ações e Instituto Social de Apoio ao Canguru é isso, né? Ajudando vidas. Exatamente, é isso aí. O Instituto Social de Apoio ao Canguru é ajudando vidas, ajudando famílias, crianças e sempre proporcionando aí bons momentos para a família. Sempre buscando isso. Ao adquirir o Alfabeto Premiado, você vai ajudar o Instituto Social de Apoio Canguru a cuidar de centenas de pessoas em total vulnerabilidade social. Veja como é fácil você brincar com as letras com o Alfabeto Premiado. Entre no site www.alfabetopremiado.com.br online. Clica em entrar.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 Vejam quem foram os ganhadores no Alfabeto Premiado na edição 010. Sorteio realizado domingo 14 de agosto. Quem ganhou no terno foram quatro ganhadores: Adolene de Jesus Santos de Santa Helena. Edis Amâncio Pereira de Anápolis. Rubenique Costa Andrade de Goiânia. O Éder do Carmo Arantes de Rio Verde. Quem ganhou na quadra foi ela, a feliz ganhadora. Lara Thaís Conceição. Rocha de Santa Helena. Quem ganhou na quina foi um feliz ganhador. Abadio André dos Santos de Tumbiara. Os 10 ganhadores na Premiadinha: Ana Cristina Silva de Tumbiara, Antônio Gonçalves da Silva de Quirinópolis, Cleonice Aparecida de Silva Moraes de Tumbiara, Eliette Gomes de Paula de Rio Verde, Irani Dias Serpa de Catalão, José Mário da Silva de Caldas Novas, Maísa Moreira de Novaes de Goiânia. Michael Menezes Santos de Rio Verde, Ricardo Machado Borges Neto de Quirinópolis, Valéria Aparecida Martins de Santa Helena. Alfabeto premiado, a sorte em suas mãos. Olá pra você, muito bom dia! Domingão, dia 21 de agosto, ano 2022. Você que estava acompanhando, minha querida Tayara Cristina, Jotinha, Jota Sobrinho, Real Cap. Quero você também, a partir de agora comigo, juntamente com a Juliana e toda a família, Alfabeto Premiado. Gente, no início, aqui do nosso Alfabeto, a gente rodou um VT sobre o Instituto Social de Apoio Canguru, que faz um trabalho beneficente maravilhoso em todo o estado de Goiás. Eu estive lá na semana passada, na Escola Estadual Jardim do Cerrado, e vi de perto, né? As ações voluntárias que o Instituto proporciona para essas famílias é, de baixa renda. Então, forte abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho a todos os envolvidos aí na ação voluntária que estivemos presentes aí no Jardim do Segado. Obrigado, tá? Pelo carinho. E a partir de agora, conta que a é tua audiência? Aqui na tela da TV de Serra Dourada, também nas nossas plataformas digitais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. A partir de agora, a gente vai brincar com as letras, consoantes, vogais e você de casa vai ganhar bastante dinheiro com certeza. Deixa eu dar um bom dia para minha querida Juliana. Tá toda bonita, tá? Em homenagem ao Goiás Esporte Clube que ganhou ontem do Atlético Mineiro veio de verde. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. O que promete o pessoal de casa vai brincar com a gente, vai ganhar bastante dinheiro. Vai ganhar bastante dinheiro, viu? Que coisa boa. E para você que tá chegando agora, não conhece o nosso alfabeto premiado, você vai conhecer como é que funciona. Roda o BT pra gente.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 São três opções que você tem, né? para poder participar do Alfabeto Premiado conosco todos os domingos logo após o Real Cap a Marca da Sorte. Você pode adquirir o nosso Alfabeto Premiado nos pontos de vendas, onde você compra o nosso Real Cap a Marca da Sorte também entrando no site www.alfabetopremiado.com.br barra online, ou então aproximando a câmera do seu celular aí no nosso QR Code. Aproveite agora, realize suas apostas e no próximo domingo vai brincar com a gente aqui na talinha da TV Serra Dobrada e também nas redes sociais, Facebook e também no nosso Instagram. Antes de eu pedir pra Juliana colocar as consoantes aqui no nosso expositor, deixa eu dar um bom dia para o nosso auditor fiscal, Danilo Lira. Danilo, bom dia, excelente domingo. Podemos começar? Bom dia, Rodrigo. Tudo em conformidade, sorteio do alfabeto premiado, tá autorizado. Então, pontapé inicial a partir de agora, Juliana, coloca pra gente por gentileza as nossas consoantes, né? Aqui no nosso expositor e você de casa, já vai preparando o teu coração. Olha, lembrando que você tem que acertar duas vogais, aí você pode fazer o terno, pode fazer a quadra e também pode fazer a quina. No início do programa a gente rodou o VT, né? Pra vocês acompanharem. É, você realizando as suas apostas. Você ajuda o Instituto Social de Apoio o Canguru, gente, faz um trabalho fantástico em todo o estado de Goiás. Quero aproveitar e mandar um forte abraço pro nosso querido presidente Warley Silva, que tá lá na sintonia aqui da TV Serra Dourada, acompanhando o nosso alfabeto premiado. Isso, Ju! Coloca as consoantes aí no nosso expositor. Aí ah, lembrando também, são 10 prêmios da premiadinha, hein? Você não acertando o terno a quadra ou a quina, você tem a opção de tá ganhando dinheiro na nossa premiadinha, são 10 prêmios maravilhosos, é onde quer que esteja aí na sua casa, tá com a família aí no teu sofá, tomando aquele cafézinho da manhã de domingo maravilhoso acompanhando o alfabeto, Premiado. obrigado, tá pelo carinho pela audiência, mandar um beijo pra ela que tá lá na sintonia, Renata Flávia, Renata Beijo para você, meu anjo. Isso. Fechou o nosso expositor. Vou pedir pra produção embaralhar. Vamos rodar aqui o nosso expositor. Vamos embaralhar as nossas consoantes. Isso. Isso. Pode mexer. Vai mexendo. Vai mexendo. E você de casa, coração, já vai ficando na mão, né? Pois é, criatura. Alfabeto premiado. Mais um produto com a marca do Real Cap. A marca da sorte. Isso. Pode parar. Isso. Parou. Agora vou pedir para poder a Ju rodar a nossa roleta, pode rodar, roda a nossa roleta do nosso alfabeto premiado Qual será, hein? Quais serão as vogais, hein Juliana? Vamos acompanhar, isso tá rodando, tá rodando, vai parar, vai parar e você de casa vai marcar Olha, as cons, as vogais, as vogais, letra parou, parou, letra E e a letra I Letra E e a letra E. Então você de casa que já tem essas vogais, a letra E e também a letra I, já meio caminho andado, né? Letra E e letra I. Agora eu vou pedir para a produção rodar as nossas consoantes. Pode rodar as nossas consoantes, por gentileza. As primeiras vogais. Letra E e a letra I. Gente, vai dando aquela apreensão gostosa, né? Aquela sensação gostosa. Pode rodar. Isso, isso, isso, isso vai rodar, abre tudo aí, Joe. Isso para para poder com ah, a sonda disparar isso, gente, ó, as primeiras vogais letra E e a letra I então você de casa, que já tem a letra E e também a letra I então já ponta pra inicial né, já meio caminho andado isso, isso Ju, vou pedir pra poder rodar o nosso expositor e você que quer brincar, na próxima semana já entra agora aí, ó, no nosso site www.alfabetopremiado.com.br Realize suas apostas, pode também a partir de amanhã tá passando em um ponto de vendas onde você compra o nosso Real é a marca da sorte adquirindo também o nosso alfabeto premiado, ou pega então a câmera aí do teu celular, aproxima aí no nosso QR Code e já começa a realizar as suas apostas, próximo domingo, quero você brincando comigo aqui no nosso alfabeto premiado isso produção, podemos rodar o nosso expositor, isso Olha, gente, lembrando que as vogais, hein? As primeiras vogais que apareceram a letra E e também a letra I. Letra E e a letra I são as primeiras vogais que apareceram no nosso alfabeto premiado. Vai rodar o expositor, gente? Vai rodar um o expositor alfabeto premiado. Você vai brincar com as letras e ganhar muito dinheiro. Acerte duas vogais e dê três a cinco consoantes para você faturar uma bolada em dinheiro. Além disso, tem a Premiadinha. Sorteio todos os domingos ao vivo no Real Cap.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 Isso, vou pedir agora para poder rodar aqui o nosso expositor, para poder já aparecer para a gente a nossa primeira consoante. Isso vai girando, vai girando, isso vai girando, lembrando que as primeiras vogais, a letra E e também a letra I as primeiras vogais, letra E e letra I já apareceu a primeira consoante, pode tirar por gentileza Ju, isso, já apareceu a letra H, letra H de Henrique, é a nossa primeira consoante, as vogais é a letra E e também a letra I tá, e a primeira consoante então é a letra H, pode tirar por gentileza o nosso expositor isso, vai girando, vai girando já parou, parou, e agora olha a coincidência aí, ô, ô Ju a letra G de Goiás meu perdão que ontem bateu o galo Lá no Mineirão, né? Goiás, que é de 1 a 0 campeonato brasileiro da série A. Letra H, letra G, são as, as duas primeiras consoantes. Pode girar o expositor, por gentileza. Vai girando, vai girando, vai girando. Vai aparecer mais uma letrinha. Parou. É a letra T. Letra T letra T é a terceira consoante, então você de casa que já tem as vogais, a letra E e a letra I, as consoantes, a H, a G e também a T, você já fez o terno e daqui a pouco a gente fala quanto que você vai receber, quanto que você vai ganhar. Pode ir ao expositor mais uma vez, produção, por gentileza, isso vai parar mais uma consoante, a letra P, letra P de papai Juliana, então temos as consoantes H, a G, a T e também a letra P. Pode colocar aqui, por gentileza, a consoante. Isso. Vamos gerar o expositor para poder finalizar, então. Para a gente saber quem fez. O Terno fez a quadra e também fez a quina no nosso alfabeto premiado. Já parou mais uma consoante. É a última. É a última. É a letra B. Letra B de bola. Então temos a letra H, a G, a T, a P e também a P. Isso. Obrigado, Juliana. Agora coloca na tela aqui para mim, por gentileza. Olha quem fez o Terno. Vamos saber agora quem fez seis ganhadores. Cada um leva R$ 395,19. Vai aparecer para mim o nome do primeiro ganhador. Edenil Moraes Maia, cidade de Rio Verde, Goiás. Comprou, ilha, é, comprou na sede Rio Verde, né? Do cumpade Tiago. Alô, cumpade Thiago. Número do recibo, 1-692-573-011. Mais um ganhador, o segundo ganhador. Ele ganhou duas vezes. Edenil Moraes Maia, mas tu é sortudo. Ganhou duas vezes aí no terno. Leva, então, R$ 395,19. Terceiro ganhador, então, do nosso Alfabeto Premiado. Eliete Gomes de Paula, cidade de Rio Verde, compradora Regional de Santa Helena. Patrícia Bardutico leva também 395 reais e 19 centavos. Quarto ganhador. Genésio Pereira da Silva Santa Helena de Goiás, comprou na sede de Santa Helena da Patrícia Bar do leva também essa premiação maravilhosa, quinto ganhador do Terno, Graciele Costa Cotrim, cidade de Goiânia comprou na Telma Sol Ouro e leva também 395 reais e 19 centavos sexto ganhador Marcos Roberto Silva, cidade de Intubiara, Goiás, comprou na regional de Intubiara do Marcos e leva também 395 reais e 19 centavos e agora vai aparecer quem fez a quadra, vai aparecer quem fez a quadra, olha, é, não houve ganhadores pelas letras premiadas, o sorteio será pelo recibo premiado olha a premiação gente, 3.556 reais centavos pode rodar, vamos ver quem leva então, 3.556 reais e centavos, olha o, o número do recibo, 6, 851 432, vaga 011. ganhador ou ganhadora Valdeci Serafim Filho Cidade de Goiânia, comprou na sede de Caldas Novas, o Afonso Maciel, tava passando por lá, né, e comprou o alfabeto premiado e leva 3.556 reais e 71 centavos E a Quina, Tô curioso para saber quem fez a Quina Não houve ganhadores pelas letras premiadas também O sorteio será pelo recibo premiado Vai levar R$ reais e 28 centavos Número do recibo 5.364.192.011 Quem é o ganhador ou ganhadora Alessandra da Silva Alves, cidade de Goiânia Comprou na sede de Santa Helena Patrícia reais do vinte leva R$ 4.742,28 Agora tem a nossa premiadinha São 10 prêmios, qual o valor Ainda nossa premiadinha? R$ reais. pode rodar Por gentileza, primeiro ganhador recebo o premiado 902, 581 011 Davi Souza Aparecida de Goiânia Comprou no nosso site em Barro online, leva R$ 118,0. Segundo ganhador da nossa premiadinha, Recibo Premiado. 5346, 892, Gilberto da Silva Santos, cidade de Quirinópolis, comprou aí no seu Antônio de Coverlândia, pé regional de Quirinópolis e leva 118 reais. Mais um terceiro ganhador da nossa premiadinha, o Recibo Premiado. 6,287,519 barra 011. Manuel Medeiros da Silva, cidade de Intubiara, comprou na sede de Intubiara, da Mídia Informática e leva 118 reais. Quarto ganhador da nossa premiadinha, recibo premiado, vai aparecer na tela 8,641,953, barra 011. Rubenique Costa Andrade, cidade de Goiânia, comprou também no site e leva 118 reais. Quinto ganhador da nossa premiadinha, recibo premiado, é o. 4, 758 963 barra 011. Adriana Lázara Bernardino Araújo, cidade de Santa Helena de Goiás, comprou na regional de Santa Helena da Adriana Lázara Porteirão e leva 118 reais. Sexto ganhador da nossa premiadinha, o número do recibo é ele, 6182 359 barra 011. Alcides Luiz Franca, cidade de Goiânia, comprou na regional de Rio Verde da mesinha Valtena Araújo e leva 118 reais. Sétimo ganhador da nossa premiadinha, o recibo premiado, vai aparecer agora na tela, 9,361,725, barra 011. Muriene da Silva Mariano Fernandes, cidade de Santa Helena de Goiás, comprou na sede de Santa Helena, Patrícia Bartutico e leva R$ 118. Oitavo ganhador da nossa premiadinha, o recibo premiado, é ele, 9,738,524, barra 011. Ian Toffoli de Lima, cidade de Morrinhos, comprou na sede de Morrinhos, e leva R$ 118. Gás. Nono ganhador da nossa premiadinha na tela, produção. Vamos ver quem leva essa bolada boa. Tá bom, né, gente? Pra começar o domingo, 118 reais. Olha, recibo premiado: 1,734,598,011. Um, Cristiane Regina de Jesus, cidade de Caldas Novas, Goiás. Comprou na sede Caldas Novas, no supermercado Goianinho, leva 118 reais. Último ganhador, o décimo da nossa premiadinha: o recibo premiado: 2,515,910,011. Bruno Pereira dos Santos, Cidade de Goiânia Compra no site www.alfabetopremiado.com.br Que leva também R 118 reais. Olha, próximo domingo Quero você brincando comigo, tá bom? Com as nossas letras, as consoantes, as vogais Quero você brincando no próximo domingo Aqui na telinha da TV CK do Morada E também através dos nossos aplicativos Juliana, bom dia, bom domingo Bom dia, bom domingo a todos Um abraço pra você, até domingo que vem São os últimos movimentos antes da fase de grupos. Os portugueses contam com os brasileiros Morato, Gilberto e David Neres. Gilberto! Os ucranianos vão tentar reverter o placar no Estádio da Luz. Benfica e Dinamo de Kiev. Nesta terça, 15 para as 4 da tarde, é o último playoff da UEFA Champions League, aqui no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e PlayStation, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League.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 De azar. Outros acreditam que estava no lugar errado na hora errada. O garoto estava batendo uma bola, mas veja só onde foi parar o chinelo dele: a marmita do rapaz que estava sentado na calçada, almoçando de boa. Enquanto isso, um motorista estava abastecendo o automóvel num posto de gasolina. Até aí, tudo bem, sem novidade. Aí, de repente, o veículo foi atingido por um pneu desgovernado. Fica aí o questionamento. De onde saiu essa roda giratória? Durante um jogo de futebol, tome cuidado com o lugar que você esqualificar. Não, você pode levar uma bolada no meio da cara. Que mira, hein? Coitado do garoto. Já aqui nesse caso vai uma dica. Nunca sente na arquibancada improvisada do lado do gol.